eu sei que nunca põe cota, mas você é bom Pena que eu ganho, tinha tudo pra ser uma grande revelação Menos o tamanho oh! A sagacidade, você também tinha, só faltou habilidade Cê tá ligado oh! que eu vou te explicar Com o do Pix, o sou estourado que você queria entrar E aí? Oh!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 Ah, esse, esse é o desfecho Cê não gosta de nota, mas o mar não dá pra peixe Ah esse é mais É sem caô, não, só joguei uma vara e o bicho pequeno pescou o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 Você vem grimar, mas eu descarrego meu pente. Ah. É puda, eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. <S Secretary>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 Oh! O próprio ator. calma seu demente. Prode prode Sua língua tá mais presa que a tua mente? Você não. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!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 tô nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subserviência. Que ele traz de rima fraca, é babado. Isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo. Ha, falou Mandela, eu vi da favela. Por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada, vira Joanesburgo.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 mais marginal e hoje seu estado vegetativo já que você se vende por capital. Eu por capital mas é isso que você paga. Ha, por isso eu digo amigo minha irmã mais na sua frente é uma praga eu posso até perder hoje mas você mente para si o capital que girar na roda também é para ti também é para mim também é para você você falou que eu sou de praga de uns anos atrás eu sou uma praga daquela de mata a minha degita, de a sua do raicais. Seta, tá ligado, agora te espanca. Mas eu contrario as doenças, só peça. Ei. 3, 2, 1 e 2. Eeeh! Cê até falou pra eu falar da cultura do meu estado.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 Polpa, oh! mano, eu a laranja mexerica, Você fala que é puro suco rimando com descendente de Murica. Oh! Descendente de Murica, só puro suco eu entro na sua mente. Se hoje em dia eu tô com a minha polpa, é porque lá atrás eu plantei a semente. Oh! Sua rima é ridícula. Como você vai colher o fruto se a sua árvore é infrutífera? Oh! Eu falei que ele tava com a polpa, Tua mente ela tá enganada. Popa, mano, não é fruto. Popa é industrializada. Oh! Oh! Você vai perder pra Pernambuco, tá bebendo agrotóxico, mas tá dentro do teu suco. dentro suco? Mano, cê tá de marola. Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola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 Pula lá, pula, meu cote acumula, você sabe muito bem, meu mano que ele te anula Agora eu tô te pancando, espancando essa mula, tá tranquilo, tá Sabe muito bem que você é capacho Você acha que vai perder meu mano Isso não acha que eu te desculacho Porque se eu fizer o dedinho você sabe que a chuva vai brotar debaixo é. Tá tranquilo, não dou vacilo Sabe que eu já jato na trilha Falou tanto meu mano de filho e mulher, sua surra vai passar no casulo de família é.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 Então eu posso te olha, pé, que eu botar fé, cê vai pô. parar debaixo do meu pé. Eu queria te deixar calvo, mas calvo você já é. Tá ligado, <risos> camarada? Olha o verdinho na versão da buçada. Ei, calvo eu já sou, mas a rima não é de caderno. Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno. <risos>